Que o ataque é mais letal do que a víbora do Egito oh, Segura essa camarada Hoje eu te piso inteiro parceiro nessa levada Cê falou até com aprendizado, irmão Só que um aprendizado pra ti Porque hoje sou campeão Se ligou com a da pegada Espero que hoje cê não mande as decoradas Direito oh, de oh, resposta, oh. acesse oh. na voz Vai, vai, e aí, e aí, Cê sabe que você não me incomoda, você é serpente, só que eu não sou creópatra tá? tá ligado, mano? E aqui eu te aniquilo, você é serpente, só que a gente não tá no Egito Se liga, aliado, aqui eu vou te falar, é facção, mas você acha que faz o rap, rapá? Tá ligado, mano? E você manda mal, você faz o rap, mas você manda mal Tá ligado, meu mano? Aqui eu não fico puto, Você manda speed flow, mas não manda conteúdo Tá ligado, meu mano? E eu vou te falar, cê é metralhado não. Eu vou pro rim pra te matar. Até travei, mas sabe que nós de estrava na rima, nós de chava, você olha e repara. Tá ligado, mano? Cê não evolui. Cristo tá me salvando de ouvir seus rap ruins. Ele yeah. se não começa o CS não, mas vamos oh. caralho, oh. vaguarai, oh. vaguarai. Oh. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. What's up? What's up? Demorou, meu mano, eu mostro minha proposta Depois dessa batalha tu vai ter fratura exposta Tá ligado, mano, e eu honro minha facção Cê chega no rap e acha que faz que são Mas aí, meu mano, vou te falar, é referência Você não entendeu que essa trouxe do 90 Mas tá ligado, mano, aqui não me abala Olha aí, repara, tá com medo estampado na cara Se liga, aliado, e o seu não tenho dó Você veio aqui, mas você vai ficar no pó Vai ficar no pó, e eu vou te falar é uma carreira que eu vou esticar Pros menores não cheirar Cê tá ligado, mano E eu vou te falar a rap é consciência Então vamos poetizar J.P. E... metralha na voz Direito de resposta, DJ E mata ele Parceiro que essa é a dádiva Hoje eu vou te afogar aqui, mano, até sem água Só pra você ver que eu sou foda Porque o bagulho é muito louco, mano E nós já desenrola, tá ciente? Medo eu não tenho Sabe por que eu te mato, mano? Agora no desempenho Medo é você que tá pancado Olha no meu olho Rima mostra o o homem, tá travado? segurar essa Aí, irmão Que agora eu te mato, mano, na competição Até porque cê tá ligado Cê é vacinão pra sua mãe Hoje vou dar uma prova te levar no seu cachão, cuzão Tá ligado aqui? Posso até tem asma, mas eu mando no fri Com asma ou não, hoje eu te mato e te bizo Porque no rap sou tipo Neymar, eu sou liso Ué!